Olá, bem-vindos todos a mais uma live, mais um maravilhoso evento com o nosso querido Roland Barclay, que estará no dia 9 e 10 de novembro na Pagéia e gostaríamos de convidá-los a todos a vir também é, fazer parte desse maravilhoso desse memorável evento que vai ser realizado na Pagéia. Inclusive, o que quer dizer Pagéia? A Pagéia é o primeiro instituto de neo ou eles mudaram para xamanismo matricial, mas a primeira escola de xamanismo no Brasil. Um, muito especial para mim fazer um treinamento lá de novo por causa, foi o Pajé que me levou para o Brasil para a primeira vez, 20 anos atrás. Então, faltando um, para um novo apertura, uma nova abertura, com uma maneira de ensinar uh, super poderoso e muito profundamente cheia de surpresas em mudanças em várias mentes. Nossa, me arrepiei toda. Muito, muito interessante. Vocês também precisam vir. Vai ser muito maravilhoso. E ativar o seu potencial realizador é uma necessidade de cada um de nós. Cada um, nove e dez de novembro, na Pagé. Até, até lá. Tchau oi pessoal tudo bem estou gravando essa mensagem porque eu acho bem importante vocês uh, conhecerem esse cara eu tô falando do roland barclay que está chegando aqui em são paulo no dia 6 de novembro ele vai fazer uma palestra gratuita no espaço da mônica jurado do Tamboris flow lá em pinheiros Uh, no dia 7, quinta-feira, às sete e meia da noite. E eu gostaria que todos vocês fossem conhecer o trabalho dele. Mesmo quem não tem interesse de fazer o workshop dele, que vai ser dia nove, dia 10, sábado e domingo na Pagéia, vale a pena vocês conhecerem o trabalho desse xamã australiano, tá bom? Um beijo e a gente se vê lá. Tchau, tchau!